Vamos fazer um update então para o Bitcoin que está fazendo um pullback aqui na região dos 20.300 dólares. Eu vou mostrar para você aí o que está que em jogo aqui agora para o Bitcoin. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal e participe também do grupo Telegram. Link aqui abaixo na descrição do vídeo e também se você não assistiu a análise ontem do professor Edgar Moraes que ele postou ontem à noite vou deixar o link aqui acima para você assistir esse vídeo e ficou bem bacana essa análise aconselho você a acompanhar as análises ontem aí o professor Edgar foi um aí que apontou né esse fundo aí pelo menos local temporariamente aí, a gente tem um fundo Bitcoin na região 17.600 então você tem que acompanhar as análises do professor Edgar aí com certeza você vai vai te ajudar bastante tá? Então, vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que, que eu estou aqui fazendo nesse momento, qual que é a minha próxima, o que, que eu estou, tô... qual que é o meu próximo trade aqui que eu estou interessado para o Bitcoin, tá? Então, o Bitcoin aqui na região dos 20.300, fazendo um pullback, né? A gente rompeu essa bandeira aqui de baixa né? para baixo, um, tem várias bandeirinhas aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui alguns alvos aqui, a gente tem alvo para o Bitcoin nessa região mil dólares, que... Vou baixar o tempo gráfico para a gente poder ver um pouquinho melhor, tá? Que aqui está um pouquinho poluído. Vamos pegar o 4 horas aqui. Então, assim, ó, a gente tem essa bandeirinha aqui de baixa que a gente rompeu para baixo, tá? Então, eu teria esse alvinho aqui, o alvo dessa bandeira seria mais ou menos isso aqui, tá? Então, a gente rompeu aqui mais ou menos. O Bitcoin poderia buscar essa, essa casa aqui dos 19 mil dólares, 18 mil e aqui, tá? É, um, é uma região que eu estou, que, é, que eu fico interessado. Quer dizer, até ajeitar um pouquinho isso aqui, ó. Agora sim. É, ó, região 19 mil dólares, tá? Então, aqui o alvo dessa bandeirinha que o Bitcoin rompeu, né? Que coincide, coincide aqui com os fundos, esses fundos aqui, ó, na região 19 mil dólares, é uma região interessantíssima aqui para o Bitcoin, do Bitcoin uh, ir testar, né? Uh, e a gente tá nessa cunhazinha aqui agora, né, pessoal? Nessa cunhazinha aqui que uh, eu desenhei. Se você quiser, que inclusive pode até deixar um pouquinho essa cunha um pouco mais apertada aqui, tá? Pegando os, os fechamentos mais importantes de candles aqui, na minha opinião. A cunha ficaria assim e já tá tendo resistência aqui no topo dessa cunha, tá? Eu tô deixando um pouquinho folgada essa cunha aqui. Vou explicar para vocês por que o motivo, ó, Tá? Pegando esses, Eu tô pegando esses, essas sombrinhas aqui, tá? Deixando dentro da cunha porque... Eu acho que o Bitcoin ele não fez, ele fez um pullback de 132 aqui, né, nessa região. Aqui a gente pegar aqui, ó, a retração fibonacci, ele fez esse pullback de 132. Ele ainda tem espaço, na minha opinião, ainda mais com o sentimento que tá melhorando aí, vou comentar para vocês a análise de sentimento rápida aqui, tá? É, ele tem espaço sim para ir testar essa região aqui dos 20, uh, 20.700 aqui, tá e por que não pegar essa região próxima aqui dos 20.800? Tá bom? Então, o que eu estou interessado em fazer aqui agora, mesmo com o sentimento melhorando, tá? Eu estou interessado em buscar operação é, de short, tá? Então, é, voltando aqui, Fubonacci, deixa eu botar aqui, ó, a gente, eu tô, buscando, tô interessado nesse tipo de operação aqui nesse momento, tá? Então, seria buscar um preço médio nessa região aqui dos 20.700, mais ou menos, tá? Ver se eu consigo né, buscar essa, essa, esse preço médio. Uh, acho que já dá para entrar aqui com, com uma operação de short aí, mas com uma capital, né, uma mão pequena, eu diria, tá? Nessa região dos 20.400, 20.300, é, mas mão extremamente pequena, porque o risco-retorno fica um pouquinho complicado. Então, nessa região dos 20.700 aqui a gente pode ter um risco-retorno aqui interessante para buscar os 19 mil dólares, que daria aqui, né, mais ou menos aqui um risco-retorno de, de mais ou menos aqui quase 1,5 para 1. tá? Então, assim, ó. O risco de retorno de 1 um para 1 um já é interessante, tá? Só que, assim, ó, pessoal, a gente já está com o Bitcoin. É, níveis extremamente baixos aí, tá? Eu acho que a gente tá muito próximo do fundo. Eu vou comentar para vocês mais no final aqui do vídeo, então fica até o final. Eu vou falar sobre as sp 500 aqui e o índice do dólar. Eu acho que a gente está muito próximo aí do, do, do do final para esse drama aí, tá? Dia 15 de setembro está se aproximando, acho que o mercado já está precificando tudo aí, tudo que já está foi dito pelo, pelo Jerome Powell. Então, tome cuidado aí com shorts gigantes aí querendo sair ficar vendido no Bitcoin. Porque você pode ter sérios problemas aí, tá? Eu que eu tô enxergando aqui agora, eu vou comentar para vocês mais adiante. Então, aqui, uh, eu tô interessado em buscar esse short. Lembrando vocês, tá? Que eu tô com uma operação de short aqui de head aberto, que eu desci o meu stop, tá? Eu desci meu stop a região dos 22 mil dólares, que vai coincidir com esse short aqui também, tá? Então, se o Bitcoin bater aqui nos 22 mil dólares, eu provavelmente vou ser estopado. Nesses, nesses dois shorts aqui, um eu vou ter, tomar prejuízo e o outro eu não vou tomar prejuízo, porque eu já estou é, né, com stop gain ali, tá? Então, nessa região dos 22 mil. Então tô estou. Uh, de certa forma aqui. Não, esto, esse aqui não é stop gain, tá. Está no, stop, stop, no zero a zero que esse, esse, esse, esse, esse, esse short de Red E eu vou ter acumulado Bitcoin nessas regiões abaixo. Então, se o Bitcoin romper para acima dos 22, eu acredito que a gente pode sim aí, voltar a respirar e o Bitcoin. É, surpreender aí tá, uh, e nesse caso eu vou ter acumulado, vou estar tranquilo, tá bom. E caso o Bitcoin continuar caindo aqui, eu vou fechar essa operação de short na região dos 19 mil dólares. Pessoal, essa aqui é a minha estratégia aqui nesse momento: fechar a operação na região dos 19 mil dólares e vou estar comprando de novo nessa região dos 19 mil dólares aqui, tá. Principalmente, principalmente, a gente montar um suporte nessa região aqui que parece que o Bitcoin pode sim montar um suporte nessa região 19 aí tá então de qualquer forma eu vou estar comprando né Spot aqui de Bitcoin sem stop tá acumulando para mim aí porque eu acho que tá numa região bitcoin está extremamente barato tá eu acho que não tem porquê eu me preocupar em compras nesse preço aqui tá uma coisa quando a gente compra lá nos 50 mil 60 mil dólares aqui pessoal 19 mil dólares Bitcoin tá no preço que ele tava aí é, né praticamente há, há cinco anos atrás sem problemas nenhum de comprar sem stop, tá? Então é o que eu estou aqui agora uh, fazendo nesse momento, tá? Essa aqui é a minha, a minha estratégia para o Bitcoin. E, pessoal, basicamente isso, tá? Para mim, quanto mais o preço cair aqui, se ele for testar esses fundos aqui, eu vou estar tá, sim comprando. A gente pode fazer uma, uma, aqui um bear, um bear trap aqui também, uma armadilha para os ursos aqui, tá? fazer, rom, fazer que vai romper esse fundo e não, acabar não rompendo. Tá? Então, tome cuidado e também a gente pode estar tá formando aqui né, um, esse fundo duplo aí também. Tá? Então, isso que pode estar tá acontecendo aqui, formando fundo duplo e a gente voltar a subir. É bom lembrar vocês aí, tá? muito importante. Se a gente olhar aqui também um gráfico do Bitcoin, eu vou mostrar para vocês aqui esse gráfico. Uh, se a gente olhar aqui... O, a região que o Bitcoin está um tentando montar um suporte agora É essa região de 618 aqui agora ó, tá Nessa subida aqui Nessa pernadinha O Bitcoin, deixa eu ver se estou no gráfico certo Espera aí Está é, tendo na verdade resistência aqui Deixa eu só confirmar aqui Eu tinha visto essa, esse gráfico aqui no, Não sei se foi no lugar Acho que talvez no logaritmo Deixa eu confirmar se está certo isso aqui uh, peraí aí Não, está tá certo aqui Está certo o indicador, né? Então é, ele está tendo uma resistência agora. Ele rompeu para baixo na região de 6,8, ficou, ele ficou nos 20.500 dólares. Tá? Eu tinha visto errado aqui. Então ele está tá tendo uma resistência agora aqui nessa região de 6,8. Ele rompeu para baixo, está tendo resistência 6,8. Tá? Eu achei que estava montando um suporte 6,8. Eu tinha visto aqui em outro gráfico, não sei por quê, que, eu fiquei com isso na cabeça. Tá? Então ele está tendo resistência nessa região de 6,8 que está aqui nos 20.500 dólares. Então ele rompeu para baixo, está tendo resistência. Então ele pode sim buscar. Testar regiões mais abaixo. Lembrando que 7,86 está na região de 19.300 dólares, mais ou menos. tá? E, então, galera, para mim isso aqui são, são regiões para a gente acumular Bitcoin. Eu acho que a gente já está aí. Uh, sabe, uh, uh, os, os vendedores aí, os ursos, já estão exaustos, tá, galera? Na minha opinião, o que eu estou vendo aí, acompanhando as análises do, uh, do professor Edgar, da, da, da, da Coin Glass, uh, eu acho que tem que tomar cuidado aí para não ficar para ficar vendido do Bitcoin essa região eu acho bastante arriscado tá obviamente você não precisa estar com seu capital todo comprado em Bitcoin eu acho também isso também é arriscado mas né ter ter a, uma, uma boa exposição para o Bitcoin essa região eu acredito que faz bastante sentido tá é, e Bitcoin não vai te desapontar ao longo do, do tempo ao longo, né, ao longo prazo tá diferente de outras altcoins aí o Ethereum, que inclusive tem que fazer o um vídeo do Ethereum para vocês aí sobre isso né então, galera, relação ao Bitcoin é isso. Vamos passar aqui só para análise de sentimento. Eu vou comentar também sobre os pools de liquidação aqui da High Block, tá? Para a gente poder fechar aqui em relação ao Bitcoin. Então, aqui, ó, o sentimento melhorou, tá? A gente está com uh, o long short caindo aqui, uh, caindo e também com o open interest subindo aqui aos pouquinhos, tá? Então, a gente está vendo o long short ratio caindo. Vou até puxar de uma hora aqui para a gente dar uma olhada, melhor. Aqui 15 minutos dá para ver direitinho, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, uh, o preço começou a subir. Né? A gente teve uma reversão dessa, desse, do sentimento aqui, ó. O preço começou a subir, o sentimento começou a melhorar, né? então é isso que a gente quer ver. Né? Então a, o long short ratio caindo aqui, ó, o open interest subindo. Né? A gente bate no topo, liquida shorts, o, o open interest cai né? e a gente começa a subir de novo e o, o long short ratio começando a cair, tá? então é isso que está interessante aqui nesse, nesse momento e a gente está tendo boas criações aqui também de shorts, tá? então o sentimento está melhorando, mas eu acho que é uma região que está bem complicado aqui, inclusive essa região aqui dos 20.700 que eu comentei para vocês, ó, tem muita ordem de venda aqui, eu até abri aqui para a gente dar uma olhada, tem muita ordem de venda aqui nessa região, tá? então eu acho que compensa assim, essa, esse trade, tá? mas lembrando, a gente está extremamente já, é, na minha opinião, sobrevendido Bitcoin, tá? acho que tem que tomar cuidado, eu não entraria muito pesado aqui nesse short não, tá bom? Uh, eu acho que é bem arriscado e vou comentar para vocês aqui também sobre uh, o SP500 início né? do dólar porque eu estou um pouquinho ficando aí cada vez mais bullish aí né? com, com o mercado, tá? Uh, olhando então aqui agora o High Block, aqui ó, a gente pode ver que na BitMEX, esse indicador que eu gosto de usar também, a gente tá for, formou pool de liquidação abaixo, e olha só que interessante, né? De forma, só para mostrar para vocês como esse indicador é incrível, tá? eu acho muito bom esse indicador, eu tenho usado bastante aqui no meu, nas minhas análises, uh, aqui, ó, a gente forma pool de liquidação abaixo. O Bitcoin formou aqui abaixo. Ó, nessa região dos 20 mil e 20 mil dólares. E a gente foi lá buscar. Testar essa região. Né, onde ele teve suporte. Foi lá buscar essas, essas liquidações. Agora aqui a gente tem. Nos 19 mil e dólares. 19.895, e depois aqui nos 19.500 dólares. A gente tem pool de liquidação aqui. Da BitMEX. Tá? Então isso aqui são fresquinhos. Pool de liquidação fresquinhos. Que são interessantes. Uh, ao meu ver. Olhando aqui então. A Binance nos hitmaps de liquidações aqui 12 horas, só para comentar para vocês aqui também. Só fazer um refresh aqui, porque esse aqui eu puxei hoje de manhã, mais uma, uma hora atrás mais ou menos, tá? Então, só fazer um refresh rapidinho para a gente poder ver juntos aqui o mais atualizado possível. Então, aqui no 12 horas, olha só, 12 horas na Binance, vamos dar um zoom aqui nessa região. Tá? A gente pode ver aqui... Ó, oh, a gente tem aqui nessa região dos 20 mil dólares bastante pool de liquidação, né? até aqui essa zona aí próxima dos 19.400 aqui também a gente está formando bastante pool de liquidação uh, também, tá? Uh, aqui também nessa região é 16.300, de novo, continua aparecendo isso aqui, tá? interessante essa região dos, dos, dos 16.300 também. É, eu acho que o Bitcoin pode fazer ali armadilha nessa região dos 16 mil dólares, tá, galera? Essa região dos 16 mil aí a gente fazer um falso rompimento desse furo anterior, a gente pode uh, ir lá buscar só pro o professor Edgar perder o prêmio Satoshi Nobel Satoshi dele, né? Então, se a gente for lá buscar essa região, né? Infelizmente, o professor Edgar vai estar perdendo o prêmio Nobel Satoshi. Por pouco seria, tá? Então, essa região 16.900 900 é, seria. Tem que tomar cuidado, tá? A gente pode ter risco de buscar lá fazer esse bear trap que eu comentei para vocês. Olhando aqui o de 7 dias, uh, aqui a gente tem ó, a região 19.400, tá? Né? Que é uma região importante, até, inclusive, eu fiquei bem frustrado aqui, o Bitcoin não foi buscar as minhas ordens de compra nessas regiões, tá, galera? Eu tinha a, a ordem de compras nessas regiões aqui, fechamento desse short aí, começando a fechar o short, né? Que eu tô. Meu short de hedge. ele não foi pegar essas regiões aqui, me deixou bastante frustrado. Olhando aqui, um mês também a gente tem ó, bastante no mês aqui. Dá um zoom, ó, Essa faixa aqui dos 19.300, comentei para vocês. Infelizmente, o Bitcoin não foi lá buscar as minhas, minhas meus alvos, né? Minhas, minhas, meus pontos aí de que eu tinha interesse de fechar o short e comprar mais Bitcoin. tá? Então, em relação à análise de sentimento, os pools de liqueação é isso que eu tenho para o Bitcoin, é a minha estratégia aqui agora no curto prazo. Vamos falar agora sobre o SP500 e o índice do dólar, que eu acho que é importante vocês ficarem cientes aí. Uh, caras, o que eu estou aqui, ó, em relação ao índice do dólar, o SP500, está uh, um pouquinho complicadinho aqui porque eu não estou gostando muito dessas divergências. tá? Aqui, tanto na, numa hora, deixa eu ver assim, aqui numa hora tem divergência, não, numa hora não tem. A gente tinha visto aqui no... Aqui no, no 4 horas tem divergência, divergência aqui ó, ah, também não tem, tô viajando, esse aqui na verdade é esse topo aqui tá, também não tem divergência, deixa eu só puxar aqui então, diários tem divergência, uh, aqui no diário também não tem, eu tinha confundido, eu tinha lendo esse topo aqui tá, então a gente não tem divergência aqui na, na SP500 tá. É, esse padrão aqui, ó, esse conezinho, galera, tá? É um padrão que, a, gente uma bandeira, já começa a enxergar isso aqui um pouquinho como, como mais bullish. Quando a gente tem esse tipo de cone aqui, já é um padrão que mostra que a gente pode reverter nessa região. Tá lembrando que esse 50% aqui a gente já tá, ó, nessa retração Fibonacci desse fundo aqui, tá? Esse topo, a gente tá aqui na região de 50% de retração Fibonacci, tá? Então, assim, se tá na hora aí das pequenas mostrar força, tá? Acho que uh, é importante esse nível aqui, tá? Então a gente pode fazer aí da, da ter algumas armadilhasinhas aqui, tá, galera? No, no mais aqui, eu acho que essa, essa região de 68 aqui seria importantíssima das pequenos segurar, né? Mas é 50% já seria ideal aqui, tá, galera? Essa região é extremamente importante, na minha opinião. Uh, e só comentando pra vocês aqui, tá? Eu sei que pode parecer um pouco de loucura que eu quero mostrar pra vocês aqui, mas eu queria mostrar uma LTA aqui que eu tô acompanhando há bastante tempo. Deixa eu só apagar aqui também essas, uh, essas linhazinhas. Um, só apagar aqui para não atrapalhar, porque acho que é importante mostrar o seguinte, ó. É, eu estou acompanhando uma LTA bem antiga aqui da SP500, tá? Não é em escala logarítmica é em escala normal aqui. vocês podem ver essa, LTA, essa LTAzinha aqui, ó, que vem lá de, do, de 2009, né? Então a gente tem aqui, ó, montou primeiro um suporte aqui, vou até ajeitar la aqui um pouquinho melhor, ó. Suporte, suporte aqui também. Aqui suporte, derrompemos para baixo. Daí virou, acabou virando uma resistência. Vou ajeitar, vou ajeitar de novo essa linha aqui agora, tá? Porque deu dei um. Deixa eu mexer um pouquinho nessa linha para poder ajeitar aqui agora ela. Seria mais ou menos isso. tem encostar aqui nessas regiões, ó. Daí depois acabou virando aqui resistência, resistência. Ó, resistência de novo. Depois vem aqui resistência de novo, resistência. Tá? Então a gente rompeu para cima. Agora aqui, ó, a gente rompeu para baixo e tá tentando montar um suporte nessa linha aqui agora, tá? Então, acho que é um ponto interessante essa região que, que a sp 500 está buscando, né? E galera, se a, a, a, se a sp pequenos fizer o rompimento dessa LTA aqui para cima, eu acho que esse fundo aí para o mer, mercado aí para a sp 500 para o Bitcoin foi né, consolidado, na minha opinião. Tá? Para mim, eu tô esperando aqui ver o rompimento dessa LTB aqui, desculpa, tá? Essa LTB aqui laranja de cima. A gente vendo isso aqui acontecendo, idealmente esse pivôzinho de alta aqui da, da, da SP500 acontecendo aqui, ó, se isso aqui acontecer, tá? Vocês sabem que para mim a gente vai ter aí uh, consolidado aí o fim desse, desse desse drama aqui todo, tá? E acho que o Bitcoin vai ter formado no fundo aí e a gente vai estar, tá, né, de forma mais tranquila aí com os Bitcoins que a gente acumulou, tá bom? Essa é a minha opinião. Falando sobre o índice dólar, isso aqui é importante vocês acompanharem. Caras, em relação ao dólar, olha só tá tendo várias divergências aqui. Tá no diário a gente tem a divergência do RSI. Olha só a divergência que acontecendo, né? Então aqui divergência, a gente tem divergência aqui também. Tá, essa divergência são é bem importante. Inclusive o Bitcoin fez uma divergência também aqui nessa região. Só para mostrar para vocês aqui tinha divergência que eu comentei para vocês também no minhas análises, né? Aqui ó, divergência bullish também no no Bitcoin. Então, quando a gente tem divergência bullish assim, pessoal, tá? quando a gente pega um suporte, tem muita liquidação, vale a pena sempre aí buscar uh, fazer compras, né? buscar entrada. Tá? É o que eu gosto de fazer aqui uh, nessas, nessas operações, aí, buscar entrada quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Aqui no início do dólar, então voltando, a gente tem divergência bearish aqui no diário. Tá? Isso aqui é importante de, de frisar. A gente tem aqui... No semanal, galera, olha isso aqui, o semanal, tá? Incrível. No semanal a gente tem várias divergências aqui bearish, tá? A gente tá vendo aqui, a gente fazendo um topos ascendentes aqui para o RSI, tá? Enquanto a gente faz fundos desse, uh, topos descendentes aqui para o um, topos ascendentes para o price action aqui do DXY, do, do, do com topos descendentes do, do RSI aqui, tá? Isso aqui tem tá uma divergência enorme bearish aqui do índice do dólar. Um, esse é um ponto que eu acho extremamente importante. Também olhando aqui a uh, o esse esse indicador aqui que são os títulos do governo americano de dois anos mostra que está tendo bastante dificuldade para conseguir romper esse topo aí tá galera então tá, tá mostrando que aqui basicamente o que que é esse isso aqui né é, isso aqui é o um, é o que mostra qual a expectativa do mercado aí né que da, do mercado em relação Aumento da taxa de juros, né? Então o mercado acredita que essa taxa vai subir aí pra, pra, em dois anos, aí, subindo essa casa de 3,45. E tá difícil de o mercado acreditar que vai subir mais, não tá conseguindo romper esse topinho aqui, tá tentando brigar aqui e não consegue romper. Tá? Então esse é um ponto interessante, a gente pode estar em um momento aqui de inflexão muito grande, aí tá. A gente tá vendo a, a inflação aí também melhorando, então a gente pode sim aí acabar tendo inflexão aqui nessa região e uh, acabar, isso aqui, acabar voltando, né? falando um pouquinho mais sobre a questão macro galera sobre aí, sobre as políticas monetárias aí, tá? Eu não sou especialista nesse assunto mas pelo que eu tô acompanhando aí, olhando a outros analistas, acompanhando em geral a, a minha expectativa aí é ver que o, o Banco Central Americano vai chegar no limite tá? E pra mim, eu acho que eles vão aumentar agora 75 em novembro, que o mercado tá precificando nesse momento isso e bem provavelmente a gente vai ter então o em novembro aí cerca de na minha opinião aí cerca de um, cerca de, de 25 0.25 aí tá é isso que eu estou imaginando e inclusive em novembro a gente tem aí a questão das a gente também tem aí a questão da do das eleições ali na né, dos Estados Unidos Senado então eu acho que vai ser um pouquinho complicado eles pegarem pesado aí, tá galera? Eu acho que eles vão quebrar muita coisa aumentando taxa de juros, essa é a minha opinião. Então a gente tá muito próximo aí de um fim. Eu tô buscando acumular Bitcoin aí, eu acho que o melhor ativo do mundo aí, tá? Eu prefiro sempre ter um ativo que eu vou ter é, controle e posse aí do, do, do, desses desse, desse, desse ativos. Uh, então assim... Eu estou a cada vez mais aí ficando bullish no mercado, a gente acredita muito esse próximo de um fim, é isso que eu estou postando aqui agora e é acumulando Bitcoin, tá? A gente pode sim buscar regiões mais abaixo, na casa aí dos, uh, né, que o pessoal comenta aí, casa dos 14, 12 mil dólares, pode, mas... Você tem que ter caixa para comprar lá embaixo, mas você não pode deixar de comprar nessa região que o Bitcoin tá. Essa é a minha opinião, tá? Eu não gosto de dar recomendação financeira para ninguém, de, de dizer o que tem que fazer, mas é o que eu estou fazendo aqui, eu vou, eu vou falando para vocês de forma aberta, você toma essa própria decisão aí, tá bom? Então, uh, vou gravar outros vídeos aí, fazendo outras análises do Bitcoin também, tá P pontuais, mas isso aqui que eu tenho para hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, aí, então deixa aquele like para apoiar. Uh, se inscreva no canal, ative todas as notificações, eu vou deixar para você aqui como operar na PrimesBT com bônus de 7 mil dólares, até 7 mil dólares de depósito e também na Bybit. todos os links aqui na, ao lado do vídeo. Então, a gente se vê muito em muito breve. Um abraço.